Tinha que mostrar a minha posição de diversas formas, diretas e indiretas, pela escrita e de uma forma criativa. E pela forma criativa, escrevi um texto. o tipo de homem que eu chamo de homem cago uma espécie raríssima nos outros pontos do globo mas que infelizmente tem vindo a multiplicar-se a velocidade da luz na sociedade guinense é uma espécie que não se contenta em puxar o outro para baixo, quer mais, sempre muito mais, por isso depois de colocar o outro por baixo pisa-lhe e cospe-lhe numa deliberada ação de humilhação e clara de demonstração de força que a circunstância lhe confere. Mas, na verdade, o homem cacre é tão oco que, mesmo exprimido até ao gralho, não deita uma única gota de sabor ou de saber. Ainda assim, essa espécie tem vindo a fomentar medo e terror, intriga e o silêncio na boca do povo, para que esse último, o povo, não queira sequer sair das trevas onde a maior parte se encontra. Para não ser mal interpretado, no momento de conflito, o homem cacre refugia-se no silêncio, excusa dar a sua própria opinião e nem apazigua para que, no final de tudo, fique bem com ambas as partes. O advento da democracia, aliás, escrava de vai multiplicar o número de homem cacre e, simultaneamente, a anarquia que nasce com essa espécie que tenta, a todo custo, ser adorado, admirado, idolatrado, como se de um deus se tratasse. Por isso, o homem cacre sonha construir o castelo no meio da miséria. O homem cacre não tem a mínima capacidade de imaginar que as ondas da maré viva, maré cheia, acabam com os castelos da raia num abrir e fechar dos olhos. Mas não me peçam explicações, porque no romper da aurora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 exacerbados, de tantas sublevações ridículas, tantas ganâncias e de tolices de brutalidades, adjetivos que ofuscam a percepção das coisas na minha pátria amada. Por isso, não me peçam explicações no presente, diz o povo. O futuro a Deus pertence. Um dia, falar vos ei de mansidão dos pelicanos a beira-mar, contrastando com o verdejar dos mangás do rio Cacheu, do ritmo dos tambores, balafões, tinas, corais e cicôs nas noites do luar, da beleza das mulheres vimense, do serpentear do espalho e do saltinho, da brandura do rio Jeba, das águas puras e límpidas das praias de Varela, Bulama e Bubá. falar vos ei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 do carnaval da minha terra, da cultura abijagó balanta manjacos fulupes. falar-vos-ei com doçura da terra que me viu nascer e também da hospitalidade do meu disso. Sim, eu entendo, compreendo, orgulho e valor isso. Muito obrigado. E, oh, António, temos aqui um sério. Isto é um, um potencial, por aquele um Iríamos mesmo. <risos> Exatamente. Ainda bem, ainda bem, e eu não tenho dúvidas que o despertado nas de ciências é pela cultura, ou então pela violência, que é o que todos somos contra, e portanto canalizar esta força no despertado de ciências é presente. Mas o mentor está aqui <risos> atenção. Na Guiné-Bissau chamamos isso o fenómeno do Macarel aí é.